Ô, oh, Terrible, você faz o que da vida? Joga videogame, ele fala. Caralho, velho. É. Puta trabalho, é, cacete. Vamos detonar essa porra! Mano, de os dois parte, é, de é doido, de doido parte, mano. Tá os da hora, mano. mano. Os dois é doido, com mano. O problema, problema, tá problema é que eu tava antes da semana. É. <risos> é, tá louco, mano. Tô meio virado já hoje, não dá não, velho. Tava <risos> chapando com o Terrible ontem? Nada, eu voltei de férias velho. pra dois dias sem foda ontem. Vixe. Terrible esse cachaceiro, é. ontem tava, tava jogando isso. Chap... É, tava chapando o caceteiro então. ontem na hora do, do trabalho, cara? Ontem na hora do almoço? Nossa, pensou os caras comendo... Cara? Os caras aqui... <risos> cara. queimando o fio no pé dele, ó. Queimando o fio cara, né? Pensou? Bom. Eu, eu tô zoando, é mentira, mentira. Tira, é mentira. Não dá, não dá pra hum. dar tiro no próprio pé. É mentira, a gente tá zoando só. É uma dorzinha de vocês. Que zoeira esse louco aí, ó. Se alguém quiser olhar meu carrinho, pode olhar ele. Já, já tá pegando aqui? O bicho tá pegando porra, exatamente porra. na nossa frente, meu irmão. Vou roubar essa porra, porra aqui. aqui. Tem um alguém na. mirado na janela que vocês estão. Ele, caiu, ele já saiu, já vi, já ele saiu. Filha da puta. Ele saiu mano, Ele, ele vai saiu. vir, ele vai vir, ele vai vir, ele vai vir. <risos> É, detonando a bomba de A direita, a esquerda de vocês. Meu Deus menos 10 aqui é. que aconteceu. Aí otário, bota a cara. Bomba tá de cluster é preparada. Vai ser. Vou ter mais tá, hein? Ter mais tá ali, ó. Cuidado aí, daí, Raul. Cuidado aí, Howley. Estuda a camerazinha? Olhando ali, ó. Eu não sei se tem frost aqui nessa janela, mano. Provavelmente tem. Pera aí, Você tem então. uma bombinha aí, Terrível? Tem o Twix, pera aí. Morre, filha da puta! Boa. Dá uma olhada se tem frost. Não, pode pular. A gente tá inteiro, hein? A gente tá no local 5. Ô caralho! Agora eu peguei a Frost. Não, nem. Chupa essa! Me... Matei, matei um ali. Pô, galera, nem precisa se mexer, nem precisa se mexer. Ah, Só falta a Frost. Matei, matei, caralho. Matei essas porra louca. Nossa, show de bola agora é só a gente lacrar onde a gente ficar. Só esperar. Boa. Nossa. Show de bola. Eu que tô quebrando aqui. Eles estão quebrando onde? Eu que tô, eu que tô. Eu tenho uns um negócios em cima do Tom, mano. Se liga o lag dele. Faz Cadê o tom? tom? Tem mesmo, tem mesmo. E Onde eles estão? pode ter uma vou... beleza, beleza. Ah, caralho. Morri, ah, vai tomar no cu, mano. <risos> puta que pariu. Porra, os caras sempre matam um com essa porra, mano. Tá mesmo, tá 100%. Oh, mas o Jäger foi colocado aí? Morre, filha da puta. Eu vou ficar perto ah, do IEG. Nossa, o cara veio correndo que nem um retardado, velho. Qual o problema, problema né? A Twitch zoou tudo, tirou tudo as defesas. Inclusive, meu sangue, eu Mano, também. Eu vou parar aqui, velho. Ah, fuzi, fuzi, fuzi, galera. Cuidado com o seu amigo aí, que chegou. Ó, tá vindo por aqui e um na janela aqui, ó Aê, cara, Boa, boa Galera, só esperar, não dá cara, hein eu não tô vendo termite. Tem mais. lá, Tirei Opa, de onde? Alguém nas minhas costas aí, ó. Alguma aqui, janela aberta. Tô marcando aqui, Rafa. Parece... Parece a sua eu acho. Tem um Fuse, tem um... Oh, vocês mataram o Fuse? Pera, deixa não, eu fazer um aqui. Tem um Fuse numa janela aberta aí, ó. Vou dar olha o carrinho. Vou dar o carrinho. Deita, deita. General. O cara passou aqui na sua frente, General. Aí mesmo, olha lá ele, a sua, esquerda, a sua esquerda. Aí, ó, saiu, fica aí. Tá pegado. Chupa essa! Ótimo, general! Ótimo! É, é, Ótimo! Boa. Agora só Galera, a gente só tem que melhorar de, tipo, avisar quando estourar os lugares. Cara, é, que é tem vida. que avisar, tem que avisar. Estourou tal lugar. Ai! Tá onde? Ter Terrible, eu acho é. que ele tá à esquerda é. da sua janela aí. É, tá aqui, ó. Tá direito, Deixa porque mano, eu acho que ele viu, ele viu, viu a pontinha ele tá da aí. arma. Vem um pouquinho pra trás de repente, hein? Aí. Então, dois aí nessa. Boa, galera! Boa. Ótima! Ótima! Puta que pariu, mano. Vocês jogaram. Sem fudão! Deixa eu meter a caminhonete melhor lá. Parabéns, hein? Caramba, minha câmerazinha minha... <risos> tá pulando que que lá ele fez. coloquei lá na... no, wiki Olha, nos olha a câmera dele onde ele tá, tá lá no wiki, velho onde eu meti ela da outra vez lá Ela é que ah, vai fazer a gente ganhar o jogo, meu ah, irmão Aqui é top Pô, Os caras já estão abrindo janela Tem um monte de nego marotando, só tem um na sala, velho É mesmo? Pô, tem um na sala, não esporta não. Olha ali, olha, ele, olha, ele, olha, ele. olha aqui, ó. Caralho! Tem dois, tem dois, tem dois na sala. Ah, caralho, mano. Pô, vocês têm que avisar, seus viados. já não tava Eu falei, eu abri e abaixei, porra. Já veio aqui, ó. Ô, Terrible, tá... não tem ninguém na o tua terrível. frente, cara. Ó, ô, tem frente os frente pra você... Aí. Você pode... Ah, agora não pode entrar mais, não. Cuidado. Tem... Oh, cuidado, cuidado, o cara tá indo aí, Terrible. Eu vi ele, eu vi ele. Aí, ó. Ah, mano, é que a sombra do, do, do... Ficou na frente, mano, aí no... Ixi. no Nossa, meu... Mano, se vocês jogarem uma bomba na janela, aí vocês acertam. Aí, agora pode entrar na janela aí que o cara fechou a porta. Onde o cara te matou aí, o último que morreu? No... Caiu na armadilha, mano. Você pode abrir aquela janela. Ah, não, ele tá abrindo a, a parede aqui, ó. Ele vai acertar aqui vocês pela parede. Você tem que entrar por outro lugar, mano. Deixa a escada aí, então. Deixa a escada aí então, deixa a escada aí então. E aí, aí, Morre, puta que pariu. Puta. Matei um, matei um ali. Foi smoke? Não, foi o foi. bandido, sei lá. Jäger, sei lá o Você destruiu foi. a estante que tava no carrinho. Destruiu? Ali, você viu? Você viu, Tom? Chupa essa! Morre, filha da puta! Morre, Tá aí, general? Tá aqui, gente. Tá de tadinho, ó. Caralho, caralho! Boa, boa, tudo ah, Puta, não é possível. Só faltava ele. Caralho, mano. Eu errei vários tiros nele, velho. Puta merda. Puta merda, velho. Puta, fica até chateado agora, mano Eu também Cara, foi disputado, hein, mano Puta que pariu Puta que pariu